Terça Gamer, e hoje a gente vai falar das fases mais bonitas dos jogos. Sou Mickey, sou a Júlia e esse é também, cores. Começando pedindo aquele like esperto, porque é Terça Gamer, se inscrever no canal se não é inscrito e apertar o sininho que ele é muito importante. Por que ele é importante, Miki? Com ele, a notificação de vídeo novo chega direto pra você. Vamos lá? A primeira fase que eu acho simplesmente maravilhosa é de Dark Souls 3, do Eritil da Aurora Boreal. É um nome bem difícil, gente, mas assim, o que tem de nome difícil tem de beleza lá dentro. Que é uma fase assim, é um, dentro de um castelo, é dentro de uma parte assim, pelo menos uma entrada de um castelo até você chegar nele. Que tem muita neve, e tem um lar assim maravilhoso, e você vai entrando, e tem vários monstros bizarros pra te matar, é tudo muito lindo. Muito, <risos> muito lindo. lindo. Só que é, tem toda uma coisa muito especial, porque a chegada até lá, você, obviamente, é a Dark Souls que a gente tá falando, né, então anteriormente você teve um... Negócio pra te exaustar. Então quando você chega e passa de uma parte muito dark, muito sombria, e deve repente você chega numa, num vale, assim, à noite, e você tá do lado de fora da cidade. Quando você chega, aparece aquele nome enorme, né? Quando você chega numa fase de Dark Souls, e é tudo muito, muito lindo. Tem uma neve maravilhosa, tem uma luz, tem um lago lindo, lindo, lindo, e tudo à noite, sabe? Tem toda aquela coisa muito romântica, muito lindinha, que Dark Souls, que é um jogo de terror, não deveria ter. <risos> e funciona muito, sabe? É muito, muito bonito. E, sério... Fases à noite eu já tenho, assim, uma recaída. Quando tem um luar daqueles, é maravilhoso. Não sei se teria pra ter um date lá, porque tem muita bizarrice. <risos> tem, muito, tem muitos monstros. Mas não deixa de ser bonito. Talvez, se você quiser ir lá, deve ter um Airbnb, talvez, não sei. Você também tem umas árvores, você pode se proteger. A minha primeira fase vai ser o início de abuso Abizu é um jogo indie, porque, né, eu sou essa pessoa. A indizeira. <risos> a indizeira. E você é um, um personagemzinho que é meio humanoide, que consegue nadar respirar debaixo d'água. E o início é você conhecendo aquele pequeno espaço do mar. E é lindo. É lindo. Porque você começa... É a primeira vez que você vê o mar no jogo. E não sei se vocês já jogaram jogos com água, mas é muito difícil de fazer o mar. É, tipo, é insuportavelmente difícil de fazer o mar. E esse jogo... Ele não só fez o um mar muito bonito, como ele fez, ele fez os peixes. E eu não sou uma pessoa que gosta de peixes. Porque eu não sou muito fã de animais aquáticos. Eu gosto de peixes. Es escamas me incomodam. Então eu não sou muito fã de peixes, mas eles eram tão bonitos. E aí é só tem um momento que você consegue sentar para observar o espaço. E aí você medita numa pedra e você consegue focar nos peixes. E aí depois você meditar, ver os peixes, ver toda a natureza, aí o jogo começa de verdade. Mas assim, o impacto do início, com toda aquela beleza, com todos aqueles animais, assim, é, é, é vislumbrante, sabe? Tipo, eu acho que qualquer pessoa que gosta de mar deveria jogar esse jogo. Uma outra frase muito bonita é a Sapienza de Hitman que é muito interessante porque eu geralmente falo dessas coisas muito bizarras, que tem monte, não sei o que. Só que Hitman é uma coisa relativamente pé no chão, né? E uma coisa muito interessante em Hitman é que, como é um jogo que precisa de muito detalhe dentro da fase, você, se você para pra prestar Sim. atenção nos detalhes, tanto da arquitetura, das pessoas passando, você vê o quão bonito e o quão bem trabalhadas as coisas são. Isso apenas em específico é uma fase completamente aberta, tem muito sol, tem várias mansões, e você pode entrar em quase todos os lugares daquela fase, porque Hitman tem isso o cenário. Ele é relativamente pequeno, mas você consegue usar todo ah, ele. Então, você consegue ver, essa penza tanto as praias, tanto o porto, as mansões dentro, e os prédiozinhos também, que parecem meio uns casebres. E fica muito, muito bonito. Ok que você tem que assassinar certas pessoas, não é um rolê muito legal. É o seu trabalho! É o trabalho, né, do Agente 47. <risos> mas enquanto isso, você tá fazendo uma coisa muito errada, você pelo menos tem um solzinho uma bela de uma cidade. Segundo jogo que eu vou falar é The Last Guardian porque é muito fofinho, e eu vou falar exatamente da parte das ruínas. Porque eu amo ruínas, eu sempre acho que é, ruínas passam muita coisa, e ao mesmo tempo você não sabe o que elas estão dizendo porque, afinal, elas estão quebradas. E quando você joga The Last Guardian, tem um ser mitológico, que eu não sei o que que é. Que é tipo um cachorro gigante, com um chifrinhos e um rabo. E ele, é e ele é muito fofinho, E ele é muito fofinho, você pode fazer carinho nele. E além dele ser lindo, ele não consegue entrar nas ruínas. Então você tem todo um trabalho de você conseguir espaço pra ele conseguir passar. Porque ele é grande, você é pequeno. E as ruínas estão caindo, então às vezes elas caem e você tá, fica preso. Então assim... Tem umas situações muito chatas que você tem que ter muita paciência pra você subir, aí você vai lá e cai, aí você tem que pro outro lado. Então, assim, é um, um, um trabalho de conhecer o um espaço muito grande. E ao mesmo tempo é tudo muito bonito. Porque são ruínas muito interessantes. E você não faz ideia do que, que elas são. Então, o menino fica confuso, então ele tenta entender o que, que tem as coisas lá. E tem algumas coisas escritas e tal. Sempre tem esse rolê, né? E, e o bicho tá lá com você e também não te ajuda muito nessas horas. Então, você tem que se virar. E é isso, aí você tá lá tentando se liberar nas ruínas e aí aquele bicho não pode entrar. Ele é um cachorrão, então ele não consegue entrar. O cachorrão, né? o cachorrão chegou, gente. O cachorrão chegou E agora a gente quer saber de vocês. Vocês concordam que ele é um cachorrão? E vocês concordam aqui com as fases que a gente comentou? Você acha elas bonitas? Talvez você ache muito feia elas, né? Eu sei. espero que não, porque elas são realmente bonitas. Uhum. Fala pra gente as fases que vocês acham mais bonitas. Não esquece, gente, a gente tem toda uma playlist de Terça Game pra você poder assistir. Toda terça, quinta e sábado, tem vídeo novo aqui no canal. E antes gente próximo vídeo, Sim. né? Tchau, tchau!